E aí, Misterioso, tranquilo. Se inscreve no canal e ative o sininho. Não perde os próximos vídeos de relatos inventados. No vídeo de hoje, vamos ver alguns vídeos deletados da internet assustadores. Um dia lindo para um casamento. Algo estranho aparece atrás da escada. Um homem de preto andando parece ter uma flor na mão. Bem assustador e aterrorizante. Nesse próximo vídeo, vocês podem observar uma coisa estranha e bem bizarra, observando um homem gravando... Thank you